Opa pessoal, tudo bem? João aqui, estou passando aqui rápido para trazer o meu depoimento sobre o Detox Vitonatos um produto emagrecedor que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil e que muitas pessoas que estão querendo comprar o produto querem saber se ele realmente funciona então fica comigo até o fim desse vídeo, saiba como foi o meu uso com o produto, tá? e eu tenho um alerta importantíssimo para você que quer comprar o produto que se você for inventar de comprar o produto, sem saber desse alerta você vai estar jogando seu dinheiro fora, meu cara. Então fica comigo até o fim desse vídeo para você não correr o risco de jogar seu dinheiro fora. Bem, antes de tudo, vocês podem estar achando muito estranho do meu rosto estar borrado, mas é por motivo de vergonha por proteger minha identidade, tá? Então não reparem muito nisso, porque é só para proteger minha identidade mesmo. Bem, pessoal, resolvi procurar o Detoxitanatos de quando eu percebi que eu estava muito acima do peso e que estava prejudicando muito a minha a minha saúde. Então encontrei o produto na internet Vi que ele reduzia o, a, o apetite excessivo. Aumentava mais o seu metabolismo. Reduzia as gorduras localizadas. Desinchava a barriga. Entre outros fatores, cara. E isso foi muito bom para mim. Porque era o que eu realmente precisava. Eu adquiri o 3 meses de uso. Os três potes, né. Chegou bem rápido, tá. 14 dias. Eu moro muito longe. E eu achei rápido demais. Isso foi ótimo para mim. Porque eu comecei a usar o produto mais rápido. E bem... É, o detox vitanatos funciona assim, tá? Pode ficar bem tranquilo, mas ele só vai funcionar só se você usar de maneira correta, você tem que tomar duas cápsulas por dia, tá? Uma após o almoço e outra 8 horas depois, tá? Bem pessoal, o produto é, com a semana de uso, eu fui sentindo uma diferença enorme, meu metabolismo estava muito acelerado, eu já estava perce percebendo uma perca de gordura e aquela minha vontade excessiva de sempre estar tá comendo estava diminuindo bastante. Então isso foi ótimo pra mim, porque a vontade de estar comendo direto foi o fator que fez eu, eu engordar muito, cara. E hoje eu tô muito feliz, tá? Com dois meses de uso de produto, isso tá me satisfazendo demais. Ainda tem um mês pela frente e eu só tenho a agradecer... É, pelo Detox vitanatos ter aparecido na minha vida cara porque se não fosse esse produto hoje eu estaria sofrendo com vários problemas de saúde tá o Detox Vitanatos funciona assim mas o alerta que eu quero trazer para você que eu prometi no começo do vídeo é que você tem que adquirir o um produto no site oficial porque se você for comprar em Mercado Livre ou LX você vai estar se dando mal e só vai vir produto pirata que vai, que vai prejudicar a sua saúde né então adquiri no site oficial que foi onde eu adquiri o meu vou deixar aqui na descrição tá e lembrando que o Detox Vitanatos agora tem uma amostra grátis. Se você quer testar o produto, é para saber se ele funciona e depois querer comprar no site oficial, eu vou deixar aqui para você. Tá, é uma amostra grátis. Você vai, você não vai pagar nada pelo produto. Você vai entrar lá, vai pedir sua amostra grátis. Vai chegar na sua casa. Tá, então é isso, pessoal. Esse foi o meu depoimento sobre o Detox Vitanatos. Até a próxima, fique com Deus.